Olá! Hoje vamos falar sobre a semiologia e psicopatologia, e é importante para entendermos como os sintomas psicológicos se manifestam nos transtornos mentais. Vamos falar um pouco sobre os três principais campos. Semântica, este campo da semiologia psicopatológica se concentra no significado dos sintomas psicológicos. Ele analisa como as palavras e expressões utilizadas pelos pacientes podem revelar os significados por trás dos seus sintomas. Por exemplo, um paciente pode dizer que sente uma tristeza profunda, e isso pode indicar um sintoma de depressão. Sintaxe. este campo se concentra na estrutura dos sintomas psicológicos. Ele analisa como os sintomas se organizam e se relacionam entre si. Por exemplo, um paciente com transtorno obsessivo compulsivo pode ter pensamentos obsessivos que levam a comportamentos compulsivos. Pragmática, este campo se concentra na relação entre os sintomas psicológicos e o contexto em que eles ocorrem. Ele analisa como os sintomas afetam o comportamento e o funcionamento social do indivíduo. Por exemplo, um paciente com transtorno de ansiedade social pode evitar situações sociais que desencadeem ansiedade. Nosso curso com certificado em Psicopatologia é ideal para profissionais e estudantes que desejam aprender sobre os transtornos mentais e aprimorar suas habilidades clínicas. Com um conteúdo completo e atualizado, você irá aprender sobre os principais conceitos e abordagens da psicopatologia. Link na descrição.